A live das melhores ações para investir e agora no mês de agosto. Aqui ao meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, nós temos Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos e o dono e proprietário da carteira de agosto. Boa tarde, Vilegas, tudo certo? Tudo certo, Juliana, boa tarde. Bom, os desafios continuam, né? Mas Perfeito. dentro das possibilidades aqui, a gente sempre tenta buscar o melhor, as melhores opções para os nossos clientes e as pessoas que seguem a nossa carteira. Maravilha. Então, para começar, Vilegas, dá um panorama geral aí para a gente do que aconteceu no mês de junho e o que nós esperamos, aí. claro que não dá para prever muita coisa, mas o que a gente vê no horizonte do mês de agosto que nortearam as suas decisões para a carteira desse mês. Perfeito, Juliana. Bom, eu acho que o mais importante que, que a gente monitorou e observou no mês de julho foi realmente essa, essa dinâmica né, do mercado se preparando para o evento né, recessão. Se ele vai acontecer ou não, qual vai ser a magnitude, a intensidade deste movimento. Então, eu acho que ficou bastante claro é, para quem acompanhou o mercado nesse último mês, né, o sétimo mês é, do, do ano, né, de 2022, é que ele pode ser dividido em duas partes. A gente teve a primeira quinzena em que nós tivemos a divulgação dos dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos e também a divulgação dos dados de inflação. E isso, obviamente, acabou trazendo um estresse um para o mercado, um mercado que chegou a precificar uma necessidade de uma subida de 1% da taxa de juros lá nos Estados Unidos, algo que acabou não acontecendo, né? depois é, o mercado começou a se reposicionar, mas isso estressou bastante, muito os ativos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E obviamente que aqui no Brasil os ativos também acabaram sendo pressionados com toda aquela discussão em relação à PEC dos benefícios e como isso iria impactar as contas públicas. Então essa foi a cara da primeira quinzena do mês de julho, em que as bolsas né, elas chegaram a apresentar uma forte movimentação de baixa, porém, quando a gente entrou na segunda parte do mês, o jogo virou, tá? virou no sentido de que a gente ac acabou tendo né, a temporada de balanços que começou tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, esses resultados acabaram vindo melhores do que o esperado, e também foi divulgado no finalzinho do mês de julho os dados relacionados à economia americana, né, o PIB, que mostrou um resultado bem pior do que o esperado, ou seja, o mercado, de certa maneira, ele começou a precificar ou se posicionar de que o FED, né, o Banco Central norte-americano, não teria uma necessidade de ser tão duro no seu discurso, na sua atitude, o que acabou sendo positivo é, para as ações. Então, pessoal, eu acho que a principal mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que os desafios eles ainda continuam. Tá? Nós temos uma situação em que é, o nível de atividade global está se reduzindo, né, está caindo. A divulgação mais recente aí dos PMIs na China e na Europa, eles trazem essa, essa, esse, esse movimento para a gente. A gente vai ter, nessa primeira semana do mês de agosto, os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na segunda, na segunda semana de agosto, a gente vai ter os dados de inflação. E na minha opinião, eu acredito que esses números eles ainda é, não vão vir né, de acordo com o que o mercado espera, o que pode trazer para a gente aí uma nova rodada aí de revisões. Então, diante desse cenário, é, Juliana, que na verdade acaba sendo um pouco mais do mesmo em relação a julho, a gente ainda manteve uma postura conservadora. Ah, eu acho que é, a temporada de balanços ainda está acontecendo, a temporada de balanços ela tem sido super importante para a gente entender como as empresas estão lidando, elas estão lidando com esse cenário mais desafiador de inflação, como elas estão conseguindo fazer a sua gestão de custos, se elas estão ou não sendo capazes de repassar isso é, para o seu consumidor final. E principalmente, tá, o que elas estão sinalizando à frente. Então, é, para a carteira do mês de agosto, em linhas gerais, eu busquei por ações mais defensivas. Busquei algumas oportunidades ali de empresas que já divulgaram seus resultados, mas obviamente que a gente vai continuar acompanhando a temporada de balanços agora, agora durante o mês de agosto. E busquei aquilo que toda, todo investidor deve buscar diante da incerteza, que é se ele escolheu por estar posicionado em ações, que busque por aquelas ações com maior liquidez, né? porque ela acaba ficando menos volátil diante aí dos desafios. Busque pela diversificação. Então as nossas carteiras elas estão bem diversificadas. tá Isso foi um dos meus objetivos, de tentar buscar essa diversificação entre empresas de diversos tamanhos, mas também aquela diversificação setorial. E buscar por portfólios aí que apresentam uma menor volatilidade. É, eu corro o risco de ficar para trás se a gente tiver uma recuperação do mercado? Sim, eu acho que esse seria o cenário em que a gente não, pode, não performaria bem mas como a gente está ainda num ambiente, na minha opinião, de bastante incerteza, e que muita coisa ainda precisa acontecer para que a gente tenha uma, uma clareza, né, um pouco maior, que a gente consiga ter ali uma estratégia, é, eu, eu prefiro esperar um pouquinho mais para a gente ter esse tipo de decisão. E também em termos de estratégia, Juliana, acho que a gente também nunca pode ser 100% ali, totalmente defensivo, a gente precisa acreditar em alguma coisa. E digamos que a minha aposta para o mês de agosto é, olhando aí com um pouco mais de carinho para as ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, que acabam tendo uma influência positiva a depender de como foi a precificação dos juros de longo prazo, tá? que é o que já vem acontecendo pelo menos nesse início de mês. Então se realmente o mercado comece, começar a precificar uma necessidade de juros menores daqui para frente, isso pode ser positivo para as nossas recomendações, para as nossas alocações. Mas lembrando, eu escolhi essas empresas que têm essa influência, mas obviamente que eu sempre foquei aí em buscar empresário né, pela qualidade e em empresas aí de menor volatilidade. Então, basicamente, acho que é isso, Juliano. Mês de agosto sendo uma continuidade do mês de julho. A estratégia é bem parecida, não é? que a gente acabou fazendo poucas trocas e realmente aí acompanhar o mercado, ver o que, eles, ele, o que ele nos tem a oferecer para que futuramente a gente, se puder a gente se torna um pouquinho mais agressivo. Então essa é a pergunta, Vilegas, o que o mercado tem para nos oferecer em agosto? Quais foram suas escolhas com base em todo esse cenário? Boa. Claro, primeiro mostra para a gente como é que a gente acessa a sua carteira. É isso aí, Juliana. Bom, ia pedir para o pessoal aqui da produção implicar minha tela. Está aqui, pessoal, para quem não recebeu é, as nossas recomendações, é mesmo que a gente fez o disparo é, hoje pela manhã, mas ela já estava disponível aqui no site do Genial Analisa na sexta-feira pós fechamento do mercado. Então... Estou aqui na página inicial, é só você descer aqui a página, você já vai encontrar aqui a parte das carteiras recomendadas. Tem a minha carteira de ações, tem a carteira da ISA de fundos imobiliários e também tem a nossa carteira de renda fixa. Então, focando aqui na parte de ações, é só vocês clicarem aqui e nesse, nesse primeiro pedaço, pessoal, nessa primeira parte, é um resumo aqui de tudo que eu comentei com vocês, tá? Sobre o dilema econômico que nós temos tá? diante dessa situação, a gente fala um pouquinho ainda sobre inflação, Estados Unidos, China. China, pessoal, que acabou também, aproveitando aqui para comentar um pouquinho com vocês, na minha opinião foi uma surpresa negativa. A gente tinha uma, uma certa exposição à China que foi é, reduzida agora no mês de agosto, diante ainda do cenário bastante instável que a gente encontra por lá por conta da Covid-19. Fala um pouquinho da nossa estratégia, como que a gente está posicionado em commodities. A gente diminuiu a nossa exposição, algo que a gente já vem fazendo é, nos últimos meses. Empresas ligadas à economia local, digamos que seria a minha aposta para esse mês. A questão de dolarização a gente manteve, tá? o nível de dolarização, e ainda bastante cuidado com o mercado lá fora, apesar da recuperação vista no último mês. É, em relação às nossas carteiras, está aqui pessoal um pouquinho é, de como a, a gente tem a distribuição entre tamanhos de empresas. Tá? Veja que a depender das carteiras que permitam a gente fazer isso, a gente sempre está focado aqui nas empresas de grande e média capitalização e eu busquei por, empre... por carteiras que apresentam um beta menor do que 1. Isso significa dizer que são carteiras mais conservadoras, carteiras menos voláteis. Não que a gente conseguiu isso para todas as carteiras, mas se vocês optarem por carteiras de maior volatilidade, busquem por aquelas com beta superior a um. Tá? O beta, digamos, é um índice de sensibilidade, que vai ver como que a carteira se comporta em relação ao seu benchmark. Bom, Juliana, em relação à carteira Ibovespa 10+, a gente acabou fazendo duas trocas. Saída de Ezetec e Suzano, para entrada de Açaí e Unipar. Tá? Para quem conhece, são duas empresas aí bem resilientes, bastante conservadoras. Tá? É, essas foram as nossas trocas. É, ainda compõe a carteira Ibovespa 10+, Taesa, Lojas Renner, Itaú, Alupar, B3, Braskem, Viva, eh, Viva, não, perdão, Vivara e Minerva, tá? Vejam então que a gente tem uma carteira bem diversificada. Para a carteira Ibovespa 5+, nós fizemos duas trocas, saída de Engie Brasil e Sabesp para entrada de BR Foods e Multiplan. Permanecem na carteira Alupar, Rumo e Redidor. BR Foods, pessoal, em específico, eu acredito que ela pode ser beneficiada por esse contexto, esse cenário de recessão em que a gente vê uma queda das commodities, é, tanto as energéticas, as metálicas e também as commodities agrícolas. Com commodities agrícolas caindo, milho, soja, isso diminui o custo de produção né, de, da, das empresas de frigoríficos. Então eu acredito que isso possa ser benéfico para essas companhias. Em relação à nossa carteira de, de small caps, é, saiu Forja Taurus e o Iseguros para a entrada de Curi e Irani. Tá? Essas empresas, pessoal, Curi e Irani, elas estavam na carteira de micro caps. Mas por conta de uma regra, né, que o, valuation, o valor de mercado delas tem que ser abaixo de 2 bi, elas superaram esse valor, elas passam a entregar, integrar o nosso time aqui de Small Caps. Ainda fazem parte dessa carteira Multiplan, Grendene, Copel, Alupar, Minerva e Randon. São aqui as nossas escolhas de empresas de média capitalização, né, de média e pequena capitalização, que seria Small Caps. A carteira de Microcaps, pessoal, nós fizemos duas trocas, é, saiu a Curi e a Irani. Não porque a gente não acredita nos fundamentos, elas passaram a compor, no, compor no nosso portfólio de small caps, entrou no lugar a Mills e a Horizon, tá? A Horizon seria também uma empresa concorrente aí da Ambipar. Permanece na nossa carteira é, a BR Partners, é, Porto Belo e também a Tracking Field. Para a nossa carteirinha de dividendos, entra a Copasa e, Pão de Açu, e Pão de açúcar não perdão e Porto Seguro, no lugar de bebê Seguridade, Taesa. Permanecem na nossa carteira CPF Energia, Energias no Brasil e Itaú Unibanco. Para a carteira ISD, entram Banco Pactual e Eletrobras, é, no lugar de CCR e Vivo, permanecem na carteira Itaú, Clabin e Pão de Açúcar. E por fim, olhando para a nossa carteira de BDRs, saiu Alibaba e Disney para a entrada de Google e McDonald's. tá? Permanecem no nosso portfólio Apple, Berkshire e Microsoft. E a gente encerrar aqui, olhando pra nossa carteira de ETFs, em que a gente busca uma alocação macro, a gente saiu da posição em China e, comprou, e recomendamos a entrada da ETF Mundo, tá? A, a questão dessa troca, pessoal, foi uma perspectiva pior em relação à China, diante das últimas notícias, mas ao mesmo tempo eu quis manter a dolarização da carteira. Então, buscando a dolarização e a maior diversificação, trocamos China pela ETF, mundo que vai representar então a, a composição aí das, das maiores ações globais. Essas foram as nossas recomendações, Juliana. Maravilha, Vilega super obrigada. Bom, se você gostou desta live, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial e fique ligadinho na nossa programação, porque na quarta-feira temos a atualização da carteira recomendada de fundos imobiliários da Isabela Suleiman. E no dia 11 de agosto, temos a atualização da carteira de renda fixa de André Fialho. Mais algum comentário, Vilegas? É, quem tiver alguma dúvida ainda, é só deixar aqui nos comentários do vídeo, que eu faço questão de responder. Então estejam avisados a resposta do nosso presida. Super obrigada, pessoal. Beijo, tchau, tchau. É,